Eu Deixei de ser economista há muito tempo, desde que eu descobri que a minha categoria não estava contribuindo muito para o desenvolvimento socioambiental, eu decidi ser economística. Paulo, eu estou há 27 anos desenvolvendo redes de informação ambiental. Depois nós passamos para socioambiental, porque, pelo entendimento, é impossível fazer ambiental sem fazer social. Você não faz ambiental sem fazer social. Então, então, tem que ser sócio-ambiental. Aí. aí nós tínhamos o quê? Fragmentação do setor jornalístico, da, da, da, da, das redes. Você tinha as mídias ambientais que falavam só de ambientais, não falavam de social. Você tinha os grupos sociais que falavam de social, não falavam de ambiental. E a nossa ginástica era explicar que tinha que entender que as coisas são sistêmicas, multidisciplinares, integradas, e que elas se comunicavam não eram vasos comunicantes necessários porque não é possível você falar de meio ambiente sem falar de questões sociais e aí a gente entendeu que muito do debate ambiental era elitista era praia bonita para elite surfar era praia bonita pro cara andar fazer de trekking e você via que o dinheiro das verbas publicitárias de meio ambiente iam para produtos grano, falar de grana, porque o economista fala de dinheiro, né? e que as coisas que eram para defender as questões sociais, ou as verbas de anúncio, de publicidade, que eram para defender as questões da diversidade, dos negros, da mulher, do LGBT, ou seja, as questões que são as nossas bandeiras de esquerda, eu entendo esquerda como aquele que defende as minorias, né? não vinham, porque não interessavam. Essa informação não interessa, Paulo. Essa informação ela é poderosíssima contra esse status quo, esse establishment, esse modelo que você colocou aqui na frente. E como é que eu, a Mira, Paulo Canabrava, vai jogar uma informação no sistema, que é a informação, que depois encontra um modelo que quer vender produtos e consumos e quer fazer todo mundo de uma mercadoria sistêmica? Como é que eu vou sobreviver com uma informação que é contrária àquela estrutura que está ali querendo fazer o um movimento que eu combato? Então, muito tempo eu testei, junto com algumas mídias, a captação de assinatura. De assinatura. Eu tentei, nós tentamos fazer produtos, alguma coisa. Da mesma forma que vocês estão é, propondo a gente tentou fazer muitas vezes e muitas vezes a gente não era correspondido pela, por aquele leitor que usava a nossa informação. Muitos dos leitores que usam a nossa informação vendem consultorias caras com a nossa informação e não cita a fonte. Desculpa, Paula, mas eu tenho que falar a parte dura da coisa, tá? Não cita a fonte. Consultorias que são vendidas para o governo federal, para os governos que distorcem a nossa informação, ajustam ao gosto do freguês e vendem aquilo como um pacote financeiro. E eles captam recurso, eles fazem dinheiro. Mas a gente tem pudor, a gente tem escrúpulo, a gente tem ética, a gente tem causa, a gente tem missão, a gente não faz isso. Essa é a luta. O que que eu acho que é importante fazer hoje em termos de viabilidade econômica de sobrevivência. Todos nós estamos atrás da sobrevivência. Eu digo o seguinte, se eu pagar minha água, luz, gás, telefone, eu sobrevivo e colaboro com a Diálogos do Sul. Eu preciso sobreviver, eu preciso estar viva. Se eu tiver o um mínimo de dignidade, eu consigo trabalhar com a Diálogos do Sul, porque eu preciso estar viva. Eu penso assim. Né? É claro que uma estrutura, uma revista, precisa de ter financiamento para manter o seu equipamento, para atualizar suas, suas contas, para bancar os seus, os seus colaboradores, porque eles são profissionais e precisam receber. É dignidade. Eu tenho uma rede, uma rede grande E eu, uma ajudar, rede, eu tenho uma rede. Agora, <risos> o que, que acontece? Nós precisamos fazer, Paulo, uma força maior que a rede que a gente tem, que é voluntária, com a Diálogos do Sul, e com as outras mídias alternativas e angariar a força. Porque, infelizmente, os anúncios, as verbas, os recursos vão para os números. Então, para os grandes números de marketing, para os grandes números de mídia, para os grandes números de anúncio. Para colocar um banner no site, eles querem números, milhões, tá? E a gente precisa juntar essa gente. E eu entendo que a Diálogos do Sul, a sua posição, Paulo, como uma pessoa que tem expertise, que tem toda uma história, que tem toda uma vivência, uma credibilidade, que tem uma marca atrás, pode angariar e liderar esses movimentos. A gente vai precisar juntar, sim, as outras meias alternativas e fazer um projeto muito forte de pressão contrária. tá é verba pública? Sim. Não interessa se é esse governo, se é o X, se é o Z, se é o, Z, se é o não é. Esse trabalho é um trabalho de utilidade pública. Ninguém aqui está vendendo produtos e serviços, consumo. Nós não estamos vendendo mercadoria, nós estamos vendendo. Nós estamos falando de uma atividade de utilidade pública. E o Estado tem que angariar e ajudar a pagar essa conta. Então, eu penso que as duas coisas podem acontecer a captação de assinatura as alternativas, mas também um projeto consistente junto aos grupos as outras mídias também e aí tem que trazer sindicato dos jornalistas ou seja, as entidades que vocês consideram que são entidades que possam representar a categoria e fazer um projeto grande um projeto de pressão tem que ter o um projeto de pressão nem que seja Paulo coercitivo Tá? Coercitivo é judicializar.